Olá pessoal, estou de volta e hoje o tema é: Você ficaria com um deficiente ou não? Então, pessoal, eu decidi gravar esse vídeo depois que uma amiga minha falou que nunca se apaixonaria por um deficiente. Eu entendo o lado dela, porque pra ficar com um deficiente, obviamente, tu tem que ser fodona tu não tem que ligar pra porra da sociedade que impõe preconceito, tem que gostar de desafio, enfim, é óbvio que isso é problema. Hoje em dia eu vejo que a maioria das mulheres elas querem caras bonitos caras bombados, a porra da sociedade ela faz o seguinte, dá um modelo de beleza para te seguir e tu segue, entendeu? Sem olhar o caráter da pessoa. Poxa, os cara é bonito e já traz atenção, Ah, quero aquele lá, porque ele é bonito. Mesmo se ele for te bater, se ele for mau caráter, se ele for um, um bata de um vagabundo, tu vai lá querer ele, porque ele é bombado, entendeu? Hoje isso a sociedade dita o ritmo. As mulheres sonham com um príncipe encantado, mas eu vou te dizer uma coisa. Não é porque ele tem um carrão que ele vai ser o teu príncipe encantado. Beleza física é onde eu saio. Ó, oh, deve ser uma gata me chamando aí, ó, pra sair. Então eu nem vou atender, tô gravando vídeo. Mas é o seguinte, o teu príncipe encantado, ele vai ter caráter, ele vai ter humildade, ele vai ter simpatia, ele vai ter carisma. Entendeu? É isso que você tem que notar, né? Uma beleza externa dele. Claro que a beleza externa é importante, mas tu tem que ver o lado do caráter, da humildade, da simplicidade. Isso é o mais importante. Eu tem que ver também é, o cara que se veste bem, o cara que entra com perfumes ótimos. Isso é essencial. Eu vou dar uma dica para os homens agora. Saibam se vestir, saibam usar um bom perfume. Saibam conversar com uma mulher. A mulher não quer só sexo, ela quer um cara interessante com... Nós, homens, queremos mulheres interessantes. Mulheres, uma dica pra vocês. Sejam sempre... Sejam sempre... Humildes, legais, simpáticos. Nada de bancar Patricinha. Isso... Isso me dá nojo. Tá? Valeu aí. Desculpa meter o pau em vocês, meter o pau na sociedade. E mais uma coisa. Se gostou desse vídeo curta o vídeo, se inscreva no meu canal porque de suma a importância que vocês se inscrevam e eu agradeço desde já a compreensão de vocês e o apoio de vocês, obrigado, até lá pessoal